Estou farto deste novo egoísmo, que se acha dentro de um falso altruísmo. Hum. Tem uma condescendência pelo doentinho, mas com nojo dos que sofrem botulismo. <risos> Cada vez que lhes tremem os pés, julgam que o mundo sofreu um sismo. Falam de integração com um discurso impredefinado de racismo. <risos> Seja numa direção positiva ou negativa. São ambos exemplos de coisas que não sequer viva. Mas depois, cheios de valores, vão ajudar os pobrezinhos, usando sempre diminutivos, pois eles são os coitadinhos. <risos> Para mim, isso é completamente intragável, este comisionarismo questionável. Pois mesmo que façam algum bem, na sua gênese, é detestável. <risos> Toda a sua qualquer pouca ação é memorável, já que nunca souberam o que é que é trabalhar de forma sustentável. Nunca soaram para passar fome em vez de morrer dela. Estudiosos que nunca questionaram de onde vem a comida que têm na panela. <risos> Sempre se deram ao desperdício depois de mordido. Acham normal que eu não fique fodido, quando vejo que nesta direção este mundo está perdido. Consomem até os valores, batem-se de doutores e falam dos seus amores como se fossem adquiridos numa loja. Mas sou eu que tenho que pedir desculpa por ver estes horrores que a mim tanto me enoja. Por achar que mesmo em extremos opostos isto são frutos da mesma corja. Porque hoje... O ódio é o único sentimento que ainda não se forja. Eu estou cansado de humanitários condescendentes, que usam os diminutivos enquanto mostram os dentes, façam um pose para mais uma fotografia, enquanto é a vossa opinião que a vida para mim foi mais um dia. Estou conversado da conversa dos demais, que acham que olhar para as pessoas é deixar de nos ver como animais. Será sempre esta a nossa natureza, mesmo que sejamos ditos racionais? Falam como se estivessem a dar milho aos pardais. Gostam de usar palavras como tolerância ou inclusão. Mas, enquanto dão com uma, retiram com a outra mão. Tenham nos políticos como exemplos da sua reputação. Porque afinal é normal ser filha da puta e de cabrão. Mas se o aspecto já não lhe agrada, que se foda à inclusão. Produtos de toda a publicidade. Será mesmo esta a futura geração? É mais fácil encontrar num pássaro penas que encontrar pessoas com mentalidades pequenas. E houve coisas que eu nunca quis, mas fiz. Mas houve coisa que não me viram muito tempo foi a frequentar com o um anabis. Nunca consegui fazer pela metade aquilo que me deixa feliz. Acredito que não se deve fazer nada sem real esforço e dedicação. Isso não vale a pena se não se mexerem pouco e depois dizer que é de coração. Se há coisa que aprendi desde ter idade, meu coração não faz nada pela metade. Ou é ou não é. Não se coloca, ou talvez. Estou cansado de lhe darem hipótese se alguém lhe der a vez. <risos> <risos>